Isso vem de Deus. Amigos, desejar, conquistar, possuir, comer, beber, se alegar, A Bíblia diz que isso vem de Deus. A Bíblia ainda diz em outra parte, no mesmo livro de Igreja e Artes, que Deus colocou o mundo no coração do homem o desejo de conquistar e possuir de se alegrar com a família, com os amigos isso é bom isso vem de Deus e Deus se alegra quando nós nos alegramos Deus se alegra quando nós conseguimos realizar o nosso sonho desde que esse sonho não vira, não grita a vontade de Deus mas queridos, o mesmo Salomão, que eu já disse aqui que foi um dos homens mais ricos da sua época, ele foi rei sobre Israel, o mesmo Salomão que Deus entregou em suas mãos todo tipo de riqueza, de bens e muita sabedoria. Ele também escreveu, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias antes que venham os dias em que vocês venham dizer eu não tenho nenhum contentamento, o problema não é nos alegrar o problema não é lutar o problema não está no trabalho, não está na conquista que você tem, no carro que você tem, na empresa que você tem. O problema é quando nós passamos a olhar mais para as coisas criadas por Deus. O problema é quando começamos a olhar mais para o fundo do nosso trabalho e esquecemos de olhar para Deus. Eu te convido nesta manhã a olhar para o Senhor. O Senhor disse através do profeta Isaías, no capítulo 45, o Senhor disse, olhai para mim, vós todos os termos da terra, e então sereis salvos. Amigos, não há outra maneira de ser salvo. Não há outra maneira de se obter a vida eterna, se não for através de Jesus Cristo. Se não for através de olhar para o Senhor. De depositar no Senhor a sua confiança. Deus nos vê um dia abençoado você dormiu, você acordou esta manhã não pense que foi mero acaso porque foi a permissão de Deus eu aprendi desde cedo que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus a tenha permitido você acordou hoje Deus te deu alegria, Deus te deu vida você está indo e vindo Mas e aí? Quando você vai tirar um tempo para olhar para o Senhor Deus não está nos pedindo nada que seja difícil demais Veja que o profeta Isaías, usado por Deus Ele vai nos orientar a coisas simples Queridos, olhar para quem enxerga é a coisa mais simples do mundo. Olhar não te causa trabalho nem fadiga. E Deus está dizendo: a única coisa que eu peço de você é que olhe para mim. Olhai para mim, vós, todos os termos da terra que assim sereis salvos do nosso tempo muito da nossa vida temos depositado no trabalho nas tarefas do dia a dia muito do curto tempo de vida que Deus nos deu sobre esta terra Ficado muito afadigado. o desejo de construir, de conquistar, de possuir bens, de ter casas e mais casas, dinheiro e mais dinheiro, tem nos custado algo muito precioso. Tem nos custado nosso tempo de vida isso Salomão disse lembra-te do Senhor teu Deus nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias antes que venha o tempo em que você venha dizer eu não tenho mais contentamento porque a vida passa a vida ela passa muito rápido ela é como a flor do campo, que cresce, lobo, envelhece e morre. Por isso que eu tenho a palavra de Deus. Jesus Cristo nos deixou. Essa palavra é do rico e insensato. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrasoava entre si dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E ele disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei as minhas novidades e os meus bens e direi a minha alma alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa, come, bebe e folga mas Deus lhe disse a voz do Senhor veio aquele homem e falou ao seu ouvido dizendo louco Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é todo aquele que procura juntar para si tesouros da terra mas não procura juntar tesouros para com Deus no céu. Não adianta nada possuímos muitos bens, muitas riquezas, casa bonita. Não adianta nada possuímos carros, motos e tudo quanto há de melhor nesta terra, se não possuímos a vida eterna. Aleluia! Glória se não tivermos o nosso nome escrito no céu no tempo da vida de Deus aleluia porque é bem certo que todos nós um dia morreremos ninguém é super homem Senhor. ninguém vai ficar pela raiz e dessa terra não vamos levar nada até a roupa que vestirão que vestirão do nosso corpo não vai ser nós que vamos a escolher já disse, meu para e pastor, volte o seu olhar para o Altíssimo. Olhai para mim, diz o Senhor. Olhai para mim e sereis salvos. Como já disse o pastor João, esta mensagem não é uma mensagem para pobres. Também não é um evangelho seleto só para os ricos. Essa mensagem, esse evangelho é para todos. De qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer nação De qualquer índole Seja tá rico, seja tá pobre, seja tá negro Mas a menina aqui, ela Jesus Cristo está dizendo hoje Arrepende-te Olha para mim Entregue ao Senhor a sua vida Jesus Cristo disse Vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados Que eu vos aliviarei Há um convite de Deus para você nessa manhã Há um convite de Deus para a sua alma nessa manhã Vinde ao Senhor Jesus Cristo Vinde ao Senhor agora, não deixe amanhã manhã não Entregue a sua vida ao Senhor agora muitos dizendo, não, eu vou ir, eu vou até uma igreja, eu vou me entregar, não. Você não sabe o dia de amanhã, confessa o Senhor como teu salvador, agora. A fadiga dessa vida tem feito com que muitos se esqueçam de Deus. As necessidades do dia a dia tem feito com que muitos se esqueçam de Deus. Não estamos aqui dizendo que você não deve trabalhar, não deve lutar. Você deve fazer todas essas coisas e Deus se alega das suas conquistas. Só que Deus fica triste quando você conquista muito na terra, mas não conquista nada no céu. Por isso que o Senhor disse a juntar tesouros. Onde nem a traça e nem os ladrões podem roer, consumir ou roubar. A juntar tesouros no céu. Por isso eu deixo o convite para você nessa manhã. Aleluia! Lembra-te -se do Senhor teu Criador, agora. Lembra-te -se do Senhor teu Deus, agora. Reconcilia-se com o Senhor agora. Você que andou é distante, você que está distante que viver uma vida sem Deus. Você que acha que pode sobreviver sem Deus. Você pode até viver sem Deus. Você pode até ignorar essa palavra, o problema não é viver sem Deus. Viver sem Deus é fácil demais. O problema é quando morremos sem Ele. O problema é quando os nossos olhos se fecham nesta terra e não abrem mais. Porque a Bíblia diz que daí de onde segue-se o juízo. É por isso que está escrito na palavra de Deus, o povo, volte a terra como era... E o Espírito volte a Deus que o deu. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, meu amigo. Minha amiga, meu companheiro. Aonde estarás na eternidade? Você pode dizer, pastor, como eu posso saber? Eu não sou Deus. É verdade, você não é Deus. Mas o seu destino na eternidade é escolhido na terra o seu destino na eternidade é escolhido durante a sua vida sobre a terra é verdade Deus se você se lembra de Deus aqui se você conhece Ele aqui se você está ouvindo a palavra dEle aqui Ele diz que também te conhecerá na eternidade Glória. também te conhecerá diante de Deus nos céus também te reconhecerá diante dos santos anjos de Deus mas se você se esquece de Deus aqui, se você diz não para a palavra de Deus aqui, se você zomba da palavra de Deus aqui, se você para não para a cruz de Cristo aqui, Ele também falará para você no último dia da sua vida: Eu não os conheço! Aleluia! Ele também falará para você na eternidade: oh, Eu não os conheço! Apartai-vos de mim! Para o inferno. Oh, foi criado para o diabo e seus anjos. Deus não criou ninguém para lançar no inferno não, meu amigo. E, minha amiga, Deus não criou ninguém para condenação não. Deus não criou ninguém com o intuito de condenar essa pessoa não. O que nos condena somos nós mesmos. É verdade, Deus! O que nos condena é o nosso próprio orgulho, é a nossa própria vaidade, é a nossa própria soberba. Aleluia! O que nos condena é o nosso orgulho altivo. Deus, santo e poderoso. Quando pensamos que não somos dependentes de Deus, quando pensamos que somos autossuficientes, você pode... Aqui. Pode ser um cara aqui Pode ser bacana aqui Mas sem Jesus você não entra no céu Sem Jesus você não entra na glória E o que adianta? Me responde O que adianta ter tudo aqui e não ter nada lá Por isso eu te convido nesta manhã Volte-se para o Senhor Volte-se para Deus Converta-se dos seus maus caminhos Converta-se da vida vã, da vida fútil Converta-se Enquanto há tempo, enquanto há vida Enquanto Deus está te dando oportunidade Que Deus em Cristo Jesus te abençoe Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nos fortaleça, nos dê discernimento, para não passarmos esta vida sem termos olhado para Cristo, sem termos nos entregado a Cristo, sem termos nos convertido a Cristo. Que Deus te abençoe. São estas as palavras de Deus que eu deixo para você nesta manhã. Eu quero orar neste momento. Se você ouviu a palavra de Deus e você quer orar comigo nesta manhã curve a sua cabeça aí aonde você está e olhe comigo, fale com Deus, não importa se estamos em casa pública, Deus é o dono do mundo e Ele está te vendo, Ele está te ouvindo se você o confessar nesta manhã aí, no lugar onde você está, Ele te aceitará, Ele te ajudará. Pode comigo, Altíssimo Deus, Soberano, Eterno e Maravilhoso Pai, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Querido Deus, Aleluia, Deus! Eu apresento diante do Senhor a vida Sim, desse Deus. homem dessa mulher. Toca, Deus! Desse comerciante. Aleluias! Dessa pessoa que eu Glória ouvi a mensagem nesta manhã. Deus, Senhor, Aleluia! Acompanhamos aqui. Sim, papai. A cerca de Jesus Cristo, que só Aleluia. o Senhor Jesus Cristo salva. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Deus. Ele está querendo reconciliar com o Senhor. Aleluia. Ele está querendo consertar a vida com o Senhor. Meu Deus. Eu peço ao Senhor ajuda esse homem, Pai. Aleluia. Ajuda esta mulher, Pai. Glória a Deus. Dê a Ele força, dê a ela força, dê a ele graça, dê a ela graça. Aleluia. Para que ele possa lhe servir. Pai, que ele possa se converter ao Senhor. Sim, Deus. Dê a Ele a força do Senhor. Essa pessoa já tentou lutar com a força dos braços e não conseguiu vencer. Por isso eu peço ao Senhor. Dê a Ele a tua força, Pai. Amém, Aceita Jesus. Ele, escreve o nome dEle, o nome Sim, dela Deus. no teu livro da vida. Nós cremos Jesus. Eu peço em nome de Jesus Aleluia. Cristo pai, que essa pessoa possa neste momento, Glória Pai, Deus! ser salva pelo Senhor, não deste mundo, mas da condenação futura, em nome de Jesus Cristo é que eu oro, que eu peço e agradeço o Senhor, Aleluia. a você que ouviu a palavra, a você que se entregou a Jesus, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo continue iluminando sua mente e o seu coração, para você servir a Deus nessa terra. Eu sei que existem muitas coisas que tentam sugar o nosso tempo, a nossa mente e o nosso coração. Mas nunca mais se esqueça de Deus. Nunca mais deixe de olhar para o Senhor. Porque Ele é o Senhor, o teu Salvador. Deus te abençoe, em nome de Jesus.